Forza tá tendo, principalmente na questão De competitivo, que para mim é uma coisa Que desde o Forza Horizon 4 Competitivo que não é legal Lá no Forza Horizon 4, lá no início Eu já falava que o Forza Horizon 4 Tem uma diferença muito grande Se você comparar PC Xbox One Fat E até o Xbox One X Tinha uma diferença, principalmente questão de FPS e muita gente Falava que eu estava chorando, né? Mas hoje os gringos estão reclamando do Forza Horizon 5 E eu acho que no Horizon 5 é mais difícil de identificar essa diferença, principalmente dos, por causa dos consoles da nova geração. Mas quem joga ainda no Xbox One Fetch, percebe uma diferença muito grande, né? E eu acredito que é por conta disso que a gente não tem um modo ranqueado no Forza Horizon 5, porque isso ia ficar muito na cara. Mas não é só por isso que o pessoal tá reclamando, o pessoal reclama muito sobre os bugs do Forza Horizon 5 desde o lançamento. Não precisa ser um gênio, né, pra saber que o Forza Horizon 5 ele foi lançado as pressas. Se você ver meu vídeo de react no primeiro anúncio do Forza Horizon 5, eu fiquei assustado, porque eu não esperava que o Forza Horizon 5 fosse lançado e o pessoal ficou me zoando, né? Principalmente a galera que estava querendo um Forza Horizon 5, né? Eu até entendo o pessoal, porque o Forza Horizon 4 já estava um tempo no mercado e depois de uns certos anos o pessoal já começa a querer solicitar o Forza novo, né? Que no caso seria o Horizon 5. Mas na minha opinião. Até naquela época que o Forza Horizon 4 estava rolando e não tinha Horizon 5 Eu vi que o Forza Horizon 4 tinha um potencial de melhorar ainda mais Até os desenvolvedores, a gente tem uma parte dos desenvolvedores lá que não pensa em dinheiro Eles otimizaram o Forza Horizon 4 para os consoles da nova geração Dava para ter melhorado mais ainda, trazendo esses reflexos que a gente está tendo aí E deixar o jogo muito bonito Só que eu acredito que a Microsoft e a Xbox pensou da mesma forma que a EA só pensou no dinheiro e lançaram forçadamente o Forza Horizon 5 que chegou pra gente com um monte de bugs, pra quem pegou o Forza Horizon 5 no lançamento, o modo online tava muito ruim, o jogo chegou todo bugado, eles lançaram o jogo no final do ano e depois eles tiraram férias e a gente ficou com um mês jogando o Forza Horizon 5 no modo online com aquele problema das corridas de rua, que você entrava nas corridas de rua e o farol do seu carro não funcionava e ficava um breu e não tinha a opção da gente escolher o tipo de corrida que a gente queria correr que era um problema que tinha no Forza Horizon 4 eles tinham solucionado só que eles trouxeram tipo um backup do Forza Horizon 4 o Forza Horizon 5 e descartaram a opção da gente fazer corridas particulares escolher quantas pistas do mapa, do mapa a gente quisesse escolher e removeram a ranqueada também o Mike Brown, que era o antigo diretor criativo ele falou que queria tirar as corridas competitivas do Forza Horizon 5, mas na real eles lançaram o jogo com tanta pressa que não deu tempo de nem trazer algo que seria mais balanceado. E o Forza Horizon 5 ser lançado para os consoles da geração passada, não é que eles estavam pensando na galera que joga no Xbox One, naquele, aquela questão de inclusão. Eles estavam pensando mesmo era no dinheiro, porque o Forza Horizon 5 na real não era para rodar no Xbox One Fat, não. A gente vê direto aí o pessoal do Xbox One Fat reclamando que o jogo não roda direito, tem muitos bugs. Tinha um período aí que nos eventos sazonais às vezes apareceu o baú do tesouro para quem jogava no PC e para quem jogava no console não. Pro pessoal do Xbox One Fat tava todo zoado. O Event Lab tem eventos que dependendo da complexidade. Não dá pra gente correr com outros jogadores porque não consegue carregar. Quem faz o evento sazonal aí vai fazer aqueles Event Lab. É só você que corre ali porque não dá pra correr com nem com bots porque é perigoso cair, quem joga no Xbox One Fat, ou num PC antigo, começa a cair bastante FPS eu vi o pessoal lá no Discord reclamando também na questão do competitivo porque querendo ou não, o Forza, eu sempre falava lá no Forza Horizon 4 que ele tem mais relevância se tivesse como criar um campeonato do Forza Horizon 4, Forza Horizon 5 com modo espectador pro pessoal transmitir, eu acredito que seria mais popular do que qualquer outro tipo de campeonato de jogo de corrida que tem hoje, tanto é que o pessoal da Ásia organiza esses campeonatos e dá muito mais relevância do que qualquer outro jogo aí da franquia Forza, Gran Turismo, Fórmula 1 dá muito mais audiência e muito mais participação, só que é muito quebrado, eu por exemplo não animo de fazer campeonato no Forza Horizon porque você não tem modo de espectador não tem como você travar a tunagem a gente tem a questão da diferença de tempo de quem joga no PC e quem joga no, no console principalmente geração passada e é até um gringo aí que ele já fez várias vários testes e viu que realmente tem uma certa diferença a gente tem um desbalanceamento muito grande dos carros eu quero ver quando chegar esse novo recurso que é o controle de largada e se ele for para o modo online eu acho que vai ficar muito des desbalanceado não porque tem jogadores que sabem andar com tração traseira o negócio é que tipo assim os carros de tração traseira no Forza Horizon tem um problema sério para mim é bug os carros RWD no Horizon porque não faz sentido nenhum eu pegar um Toyota Supra poder colocar mil cavalos nele e eu tenho um Mustang ali ou outro carro que é da mesma classe do Toyota Supra e eu não consigo colocar mil cavalos, só o Supra que eu, que eu consigo colocar mil cavalos aí tipo assim, tem outro carro que é RWD, você só consegue colocar 800 cavalos, tração traseira ou um que tem uma manobra absurda e você não consegue colocar muita potência eu fico até feliz que a comunidade está reclamando sobre isso aí, eu acredito que os próximos forças pelo menos os desenvolvedores que são da parte boa, vão tentar resolver isso aí, porque lá dentro da Playground Games, tem uma galerinha que é do mal, tá? E tem umas equipes da comunidade, tem até canais grandes aí do YouTube que o pessoal da gringa tava denunciando que pode criar várias contas, vender contas e não dá problema nenhum, e outras pessoas, só de utilizar um modzinho para criar pintura, já toma ban, que na minha opinião é outro absurdo, eu acredito que esse modo de pintura que tem no Forza eu acho muito defasado Aqueles caracteres que a gente tem lá, tem mais de 10 anos aqui lá, desde o Forza Horizon 3 e desde o Forza Motorsport 3 também. E o pessoal da comunidade desenvolveu um mod onde você consegue colocar um aplicativo que joga a pintura nos carros. que eu acho mais interessante, cara, e os desenvolvedores estão é, começando a banir os jogadores que utilizam esse mod. Eu até concordo deles remover o pessoal que utiliza esse mod de pintura dos campeonatos, beleza, mas... Mas banir o pessoal acho que é meio baia, né? Porque tem muita gente que faz coisa pior. A justificativa dos desenvolvedores a respeito do mod que você usa no jogo, né? Pra colocar pinturas externas lá no jogo. Eles dizem que o pessoal pode estar tá utilizando algumas figuras que sejam pesadas com aquele contexto. E a gente não pode colocar num jogo. Mas se a gente for ver, a comunidade já utiliza muitas pinturas assim. Que tem uma pegada pesada, né? Então acho que isso não justifica. Como eles têm uma comunidade lá interna que é focada em pinturas, campeonatos de pintura e tal, esse pessoal tem uma certa influência para para convencer os desenvolvedores a não colocar um aplicativo como esse. Deixe aí nos comentários se você é a favor ou não. Por exemplo, eu quero fazer um carro de corrida, aquela pintura de corrida. Você pode muito bem jogar nesse aplicativo e ele utiliza os recursos que tem no jogo para criar essa pintura. Tem jogadores que até colocou minha foto no jogo utilizando esse aplicativo. E a comunidade pediu para colocar esse recurso no jogo porque ele é inofensivo. Só que eles não querem, porque tem uma certa comunidade lá dentro, tanto de design quanto dos campeonatos, que tem uma influência muito grande nos desenvolvedores. Dá para você ver lá no site oficial do Forza, lá, na parte comunidade, tem lá de algumas equipes. E alguns membros do desenvolvimento fazem parte dessas equipes. Só para você ter uma ideia, tem um escândalo aí que rola na gringa de uma dessas equipes que fazem parte do Forza Oficial, que organizaram campeonatos e uma pessoa venceu esse campeonato e parece que ele não recebeu a premiação. Eu me aprofundei muito nisso porque, mano, campeonato no Forza Horizon pra mim não dá, velho. E essa confusão que rolou é um exemplo claro que o Forza Horizon não dá pra fazer campeonato, velho. A não ser que seja uma coisa bem organizada, todos os membros são conhecidos ali, mas mesmo assim eu prefiro fazer no Forza Motorsport. Mas nem tudo está perdido, mano. Tem uma comunidade de entusiastas Forza e o pessoal que está ciente dessas coisas que está acontecendo estão colocando isso à tona e eu acredito que o próximo Forza ou até mesmo esse Forza no futuro pode ter melhorias aí que vai agradar a gente, vai agradar toda a comunidade. A gente vê que tem uma galera trabalhando, né tem um pessoal que está até apagando os tempos do modo rivais apagou mais de 3 milhões de tempos então eu tenho fé que o Forza ainda vai melhorar. Até lá a gente vai ficar com essas limitações de modo online nós temos essa semana a próxima de update e logo na próxima a gente já vai saber como é que vai ser a nova DLC e os novos updates que vão chegar pra gente no mês que vem então fica ligado no canal pra você não perder nada, deixa o like, manda um salve nos comentários se você não é inscrito já se inscreva tem lista de dicas do Forza Horizon 5 aí na descrição, pra você que não conhece a Overclock é um produto que te dá mais concentração, mais disposição pra você fazer suas atividades estudos, concentração em jogos eu utilizo até pra treinar na academia se você não conhece o link tá na descrição, se resolver adquirir, utilize meu cupom que tá na descrição também, beleza? Até o próximo vídeo.